tô a fim de ver, é gostador. Vem, hum. eu quebrei uma costela para fazer essa merda. Então acho melhor alguém ficar assustado nisso.